E aí pessoal, estamos aqui a mais um vídeo do canal que in estou Story, pessoal. Eu vou falar sobre o caso da Londrina Kelly, pessoal. Pessoal, Look, nesses últimos tempos vazou mais um vídeo, o um segundo vídeo da Londrina Kelly. Então eu vou explicar sobre um pouco disso. Hum. Londrina Kelly também suspendeu suas redes sociais por um tempo indeterminado. Em meia polêmica, após o vazamento do seu segundo vídeo íntimo, a infância digital Kelly, Londrina Kelly, decidiu suspender suas contas de redes sociais sem se pronunciar a respeito de casos diferentes de vez a anterior que teve a cabeça erguida junto do seu ex parceiro, o músico e dos móveis Dick, Dick James que se pronunciaram juntos para desabafar para desabafar a o caso em 2022 e, também a Aluna Kelly dizer que um jovem angolano tem a vender o seu computador para adquirir uma conta de adultos com Londrina aquele. após vazar um vídeo novo com a rede social de sua atriz angolana, a pele. os internet ficam estupefados com, com a atriz. Vídeo, visto que este é um quinto vídeo da Londrina Aquele vazando, acho que não é um quinto, acho que é um segundo vídeo da linda vazando da net, porém estes foram mais além das pesquisas e descobriram que 200 mil para ter uma conversa de adultos com a da Então se você gostou do vídeo, inscreva-se nesse canal para não perder nenhuma no notificação. inscrevam agora, comentam e fui.